برای اینکه از ویدیو های که برای شما میذاریم مطلب باشید داتفاً دکمه این سابسکر برای فشار دارید و زمینه کنان همه کلیک کنید Essa vela, eu juro que eu tinha acendido Opa, opa, opa Opa, opa, opa, opa, opa. Por isso que a gente escuta os cachorros, certo? A gente vai dar uma olhadinha aqui no fundo Tem um quintal bem grande aqui, certo? só, aqui os vizinhos é vieram, nossa cara, olha isso, ó. olha isso aqui. Você é louco. Os vizinhos reclamam aqui muito de barulho, certo? aqui coisas que quebram, que caem, ó, pena. Longura. Se a la isso aqui, pessoal. Será que foi aqui? que eu sei foi dentro da casa, mas tudo bem. Vamos lá. Opa, opa, opa, opa, opa, até parece que eu vi alguma coisa ali, ó. É isso aí, pessoal. Nós vamos entrar na casa agora, certo? Nós vamos entrar por aqui, ó. Bom, eu peço licença, tá? Pra qualquer coisa que esteja aqui. Eu peço licença. Ai, minha nossa. Minha Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa Cara, olha isso aqui Cara, impressionante, gente Cara, impressionante isso aqui, ó Minha nossa, cara, olha isso, mano Claro. Opa opa, opa, opa, opa, opa né? Ai, olha isso, pessoal Tô todo arrepiado, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Você é louco Você pode dizer algo pra mim? Opa, opa, opa, opa Eu senti algo pra cá, pessoal ما عم اقدر اوصف لكم شو الشيء اللي انا عم حسه يعني من اول ما فات البيت احداث فظيعه احداث مو طبيعيه هيك شوي هيك Cara, minha nossa. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Ai, minha nossa, cara, cê é louco, velho. Cara do céu, gente. Olha isso aqui. Ai, minha nossa. Cê é louco, velho. Opa, opa, opa, opa. Olha só, gente, a força disso aí, ó. Minha nossa, você é louco Cara, nós vamos entrar de novo Mais uma vez, licença Cara, é visível que minha presença aqui não é boa Pra ele Você pode se manifestar mais uma vez? A minha presença aqui te incomoda? Cara, olha isso aqui, pessoal. Opa, opa, opa, opa. Opa, opa. Cara, vocês não sabem a sensação que eu tô tendo aqui, gente. Parece que dá para ver as coisas toda. Olha só. Olha isso. é que muito em que é louco! O que acontece aqui, pessoal? Que as pessoas escutam esses barulhos aí que vocês viram aí, ó. E os vizinhos acham que... que pode ser gente dormindo aqui, entendeu? Mendigo. Você pode aparecer pra mim? Eu vou pedir pra você, você pode aparecer pra mim? Gente, esse barulho soou pisando aqui, ó Opa, opa, opa, opa Cara, eu não acredito Olha o tanto de coisa que tem aqui Cara do céu, você é louco, mano Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Ai, meu Deus, olha isso. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Você pode aparecer pra mim? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô vendo que tem as velas aqui, certo? Que caramba esse copinho aqui toda hora na minha frente, sei lá fez. Vou pedir de novo, você pode aparecer para mim? Olha só, pessoal, é o seguinte: como tem essas velas aí, certo? Eu não tenho noção de quem fez isso. Se é alguém conhecido dessa pessoa Certo, o que acontece é o seguinte, pessoal. Opa, opa, opa, opa, a sensação que eu tenho aqui tá horrível, pessoal. Bom, é o seguinte. O que eu sei é que. Nossa, cara! Eu não sei se pegou aqui o um negócio mexendo, cara! Eu não sei se pegou aqui mexendo, pessoal! Cara, você é louco, velho Bom, é o seguinte, pessoal. O que eu sei é que ele gostava muito de uma mulher. Ela trabalhava no bar. Ele ia, passava durante o dia, ficava lá. Conversava com ela, certo? Mas infelizmente não deu certo pra ele, tá? Ela começou com outra pessoa e ele não aceitou isso. E um certo dia ele veio e se enforcou. Encontraram ele aqui, retiraram, certo? Ah, de novo, cara. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, tá pra cá. Tá pra cá. Pessoal, é o seguinte, aí ah, eu não acredito. Eu chutei de novo esse copo, cara, tem alguma coisa estranha aqui, pessoal. Eu vou acender a vela, eu vou combinar uma coisa com ele. Se você estiver mesmo por aqui, eu vou acender as velas e eu vou pedir pra você aparecer. Certo? Pessoal, eu vou acender essas velas, correto? Eu vou deixar a câmera aqui, ó, pra mim ser mais rápido, tá? A câmera tá aqui, certo? Ali tá as velas, ó. Eu vou deixar a câmera aqui ó em cima da mesa certo ó, aqui em cima da mesa enquanto eu acendo aqui eu vou fazer o seguinte não? Eu vou acender com a câmera na mão mesmo vai que acontece alguma coisa a câmera aqui em cima que eu não tenho como pegar ela rápido para mostrar para vocês certo vamos lá muito deixar É Ou Eu quero combinar com você, eu tô acendendo a vela e você vai aparecer, certo? Eu tô pedindo para você aparecer. Oh! Oh! Oh! Cara do céu, olha isso. Inshallah, oh! Ai, meu nossa, velho! Você é louco, pessoal! Olha isso! Olha isso, ó. Olha isso como é que eu tô! todo arrepiado, ó! Olha isso, pessoal! Cara do céu, velho! Ai, meu estou, tá doendo! Eu vou acender, certo? E eu vou pedir pra você aparecer. Já que você tá aqui, pessoal, tenho certeza! O que tá acontecendo aqui. É muito forte. Cara, <síntico> estranho. Vamos terminar de acender. Toma cuidado aqui com o meu filho. Eu, eu estou é acendendo. Eu peço que você apareça. Eu quero que você apareça. Cara, eu juro que eu achei que não tinha acendido, só que ela tá acesa. E ela faz parte desse pentagrama que tá aí, ó. Tá vendo? Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Eu tô escutando. Você pode aparecer pra mim? Opa, opa, opa, opa, opa, cara. <risos> Olha só, gente, cara. Olha isso, pessoal. Essa vela... Eu juro que eu tinha acendido, Opa, opa, opa! de de Opa, opa, opa, opa, opa. Ah, ah, ah, cara do céu, céu, pessoal. ستفان انا شو بصير مع يعني اطلب كذا انذار اطلب كذا اصلا ما طلع اخر شيء كيف يعني يا دوب فات على الغرفه الثانيه ولا لا اشي معلق بين مثل بني ادم بس اسود وما هيك شيء